Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, Heverson aqui, RM Multicel Eu vou passando aqui para deixar esse vídeo é, Da troca do conector de carga desse tablet da Samsung T295, tá bom? Vou deixar essa dica aqui, porque esse tablet é o seguinte Eu não vou deixar dica de abertura Porque é, tem vários vídeos aí, beleza? Então esse tablet a gente vai trocar só o conector de carga dele ó. É um dock de carga, Tá vendo? Só que você tem que ter muito cuidado, que aqui embaixo ó, tem a travinha do flex, do, do LCD. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com ela, tá bom? Pra gente não danificar. Então, eu vou tirar esse conector aqui. Eu pretendo fazer um vídeo rápido, beleza? Para deixar essa dica aí para os inscritos do canal. Desde já, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para cima. Beleza, meus queridos? Ó, é, vou colocar aqui uma pasta... Para de solda com muito cuidado, porque tem um microfone aqui também. Então a gente coloca aqui, ó. E eu tiro dessa forma, ó. Vou Colocar aqui, ó. Eu tô com a loja aberta aqui, por isso que eu tô olhando ali pro lado. Se chegar algum cliente, eu vou pausar o vídeo e a gente volta aqui, beleza? Ó, vamos lá. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar, eu vou pegar aqui a. A solda. O estanho. Vou tirar esse conector aqui. Já deixei o outro preparado, tá? Eu tenho alguns vídeos do canal aí. Dizendo como que a gente prepara o conector. para poder soldar ele novamente. para colocar na placa, aliás. Entendeu? Então eu tiro dessa forma aqui. Esse conector aqui tá bem danificado. Ó. Aí principalmente aqui nas trilhas, ó. Você joga bastante. Muito cuidado com esses componentes em volta aqui, tá bom? Pra você não danificar. Você joga bastante estanho, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar a pinça aqui agora. E a gente vai retirar esse carinha aqui, ó. Ó. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Tirei ele daqui, certo? Ó. Tá vendo? Sem danificar as trilhas, tá? Aí agora o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou trocar a ponta aqui da... Da... Da... Do ferro de solda e vou pegar a malha de soldadora para me tirar Esses, esses aqui, tá bom? Eu vou tirar esses estanho aqui Eu vou pausar aqui um pouco o vídeo e já volto, tá? Que eu vou deixar esfriar na, a, a ponta que eu vou trocar E eu já volto aqui dar continuidade, beleza? Vou pausar aqui rapidinho. Pessoal, voltando aqui, é, peguei a pasta, a pasta não, a malha de soldadora, e troquei a ponta aqui, agora a gente vai retirar esse, vai retirar esse estanho aqui para a gente colocar o outro conector, tá bom? Vamos lá. Aí você vem com a malha, tá vendo? Vamos tirando aqui devagarzinho. Ó, tem bastante solda, então a gente vai tirando devagarzinho aqui. Tá bom, pessoal? Ó. Vamos lá. Vamos com calma. Sem pressa. Com muito cuidado para não danificar os componentes ali. Tá bom? E, ó. Tirou, tá vendo? Agora eu vou tirar essa pontinha aqui, ó. Ó, já foi. Beleza? Aí agora aqui a gente pega o cotonete com álcool isopropílico aqui, vamos dar uma limpada. Ó, Dá uma limpada, tá vendo, pessoal? Aí, ó. Boa limpada, tá vendo? Muito cuidado com esses componentes aqui. Muito cuidado com os, os outros componentes que tem aqui, tá vendo? A gente não quer trocar essa plaquinha toda. A gente quer trocar só o conector de carga. Ó. Tá vendo? Já foi aqui. Agora aqui é o seguinte. Eu vou pegar o outro... Conector que eu já preparei, já deixei ele soldado, preparadinho, tá vendo? Ó? Tudo direitinho. E é o seguinte, é, eu compro esses conectores no Mercado Livre, tá? Você coloca lá kit de conector é, de carga para celular, vem vários modelos. Aí você compra aquele ba bastante. O que que acontece? Você vai ter lá, é, chegou para você fazer uma troca e é conector de carga, sempre tem que ter. E você não precisa esperar o seu fornecedor te mandar, beleza? Eu tenho um fornecedor muito bom, né? Aqui que manda rapidinho pra mim. Mas conector de carga a gente já deixa aqui. É justamente pra gente já ficar tranquilo e poder liberar o quanto antes pro meu cliente. Pro nosso cliente. Beleza? Ó. Seguinte. Coloquei aqui, tá vendo, pessoal? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora aqui, vou colocar outra ponta. Tá? Outra ponta aqui agora do da, do ferro de solda. E, e aí eu vou fazer as trilhas aqui E vou mostrando para vocês, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e já volto Beleza, meus queridos? Mais uma pausa, só um minutinho Retomando aqui, pessoal, vamos lá Agora, ó, eu vou pegar agora só solda em pasta E vou colocar aqui do ladinho, ó Tá vendo? O que a gente vai fazer? Eu vou fixar aqui as, os terras, tá? E depois eu vou nas trilhas, ó Tentar mostrar aqui o máximo para vocês aqui, bem detalhado, beleza? Ó. Vou colocar aqui, fica aí. Certo? Vou fixar aqui e aí a gente vai fazendo o serviço, ó. Vamos lá. Aí eu venho aqui, ó. Fixou uma ponta, tá vendo? E agora a gente vai aqui pro outro lado Ó tá vendo, pessoal? Coloca aqui, ó Colocou um pouquinho, fixou Certo? Depois você vai melhorar essa solda Só que o que acontece agora? A gente vai fazer, ó Eu vou aqui pra trás, ó Aqui, aqui, ó, tá vendo pessoal? O que, que a gente vai fazer agora? Aqui, ó, vou colocar mais um pouquinho de solda em pasta só que na parte de trás. Agora, ó, aqui. Aqui. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. E vou colocar mais um pouquinho aqui agora. Ó, tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Aí, Tá vendo, pessoal? Aí aqui agora, ó. Fixar essa parte. E agora eu venho para esse lado de cá Tá vendo? Então você já colocou aqui a solda Aí aqui eu posso pegar o estanho E colocar mais um pouco aqui Quer ver? Ó. Vou pegar o estanho Agora não a solda em pasta Mas o estanho agora e vou fazer assim Ó Ó, ó fixou, tá vendo? ó lá ó fechou? viu aí pessoal? aí aqui é o seguinte, ó, vamos conferir ali atrás se ficou legalzinho, ó ó soldou, tá vendo? soldou bem aqui aí agora a gente pega o cotonete vamos dar uma limpada nela Ó. Muito cuidado por causa do microfone que tem aqui, tá bom? Ó. Tá vendo? Limpou. Certo? Aí aqui é o seguinte, agora aqui, ó. Eu vou pegar mais um cotonete pra gente dar uma, uma boa limpada ali. Pera aí, só um minutinho. Um outro cotonete agora aqui, a gente dá uma outra limpada aqui, melhor. Ó, vendo aí pessoal, ó, limpinho tá? tá, bem fixado. Esse cotonete aqui ele fica soltando um pouquinho de pelo, mas não tem problema não ó tá bem fixado ó, tá vendo ó? passa com um, um alfinete ó não mexe nenhum beleza aí aqui agora é o seguinte eu vou montar ele aqui eu vou dar um pause no vídeo vou montar e a gente volta aqui para ver o resultado tá bom só um minutinho pessoal pessoal voltando aqui tá bom é para finalizar esse vídeo Coloquei aqui, ó, o conector de carga, tá? A gente usa o é, um cabo magnético aqui, que é para a gente fazer esses testes, tá bom? Então aqui a gente vai verificar agora aqui, ó, a questão do funcionamento. E, ó, ó lá, tá vendo? Já reconheceu, pessoal, ó. Tá vendo o raiozinho ali? Tá totalmente descarregado esse tablet, então pode ser que ele não comece a carregar agora. Mas o raiozinho já apareceu, tá? E... Aqui foi mais um serviço finalizado, graças a Deus, com sucesso, beleza? Acho que ele vai demorar um pouco para subir carga aqui, ó. Tá vendo? Mas pelo menos já reconheceu aqui, ó. Pode ser que eu tenha que fazer uma ativação nessa bateria aqui, pode ser que a carga esteja muito baixa, então a gente tem que dar uma ativada nela. Mas só para mostrar para vocês aqui que deu tudo certo, tá bom? Esse é um vídeo aí da RM Multicel, deixando aqui esse vídeo para vocês, são situações que chegam aqui para nós. E a gente quer compartilhar com vocês Beleza? Que Deus abençoe Gostou desse vídeo? Deixe seu like Deixe seu comentário aí, compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Tá bom, meus queridos? E assim que possível A gente vai gravando novos vídeos aqui, viu? Um abraço a vocês, Deus abençoe muito Fui!